Corridas sprint, o que são, de onde vem e por que são um sucesso em Interlagos? Hoje, aqui no Grande Prêmio. Fala pessoal, ligado no Grande Prêmio, começando mais um vídeo aqui no canal.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 A Fórmula 1 transformou uma meta em realidade para 2023, isso porque lá em 2022 a categoria tinha lá suas intenções de aumentar o número das corridas sprint, das discutíveis, das polêmicas corridas sprint, e isso de fato vai acontecer em 2023, é verdade que a categoria teve ali um desentendimento com a FIA no meio da temporada passada, mas vai acontecer. De três corridas em 2022 e em 2021, nós vamos para seis corridas na temporada de 2023. As corridas sprint são provas curtas, de mais ou menos ali, pouco mais aliás, é, de 20 voltas, mais ou menos 100km percorridos, né? São provas bem curtinhas mesmo, que acontecem no sábado. A intenção da Fórmula 1 com essas provas sprint, quando estrearam lá na temporada de 2021, era dar uma emoção a mais pro fim de semana, né, afinal, mais uma corrida, teoricamente, as pessoas gostariam bastante. Fato é que durante esses anos, né, desde 2021, elas são muito questionáveis e não só por nós, públicos, jornalistas, mas também pelos próprios pilotos, pelas próprias equipes. Um fato curioso disso tudo é que a única pista que estreou lá em 2021 e se manteve em 2022 foi Interlagos. E por quê? Porque funciona. Interlagos sempre entregou algo bem interessante, né, para o fim de semana com a corrida sprint. É lógico que de 2021 para 2022 nós tínhamos circunstâncias diferentes de campeonato. Em 2021 acho que qualquer prova ali seria interessante pela disputa acirrada entre o Verstappen e o Hamilton. Mas em 2022, naquele campeonato, pra a gente dizer morno, né, quando tudo ali já tinha sido decidido a favor de Red Bull e Max Verstappen, a etapa em São Paulo, né, que foi ali bem na reta final do campeonato mesmo, foi uma grande surpresa, foi uma boa pedida pra Fórmula 1, porque foi muito interessante, tanto a corrida sprint, quanto a classificação, quanto o próprio GP. E essa corrida sprint, como eu disse, acho que, é quase unanimidade aí entre os fãs da Fórmula 1, que Interlagos sempre entregou realmente as provas mais interessantes. E isso também muito por conta de como é a pista de Interlagos, né? Dos desafios que Interlagos pede para os pilotos e para as equipes, mas isso eu vou falar daqui a pouco. E há uma grande questão, como eu disse, em relação às corridas Sprints, porque... Muitos pilotos, principalmente o Verstappen, questionaram aí é, essa existência desse formato aí, porque assim, por mais que seja uma prova ali no sábado, vale a pontos de 2021 para 2022 a Fórmula 1 aumentou o número de pontos lá, em 2021 apenas os três primeiros colocados recebiam ponto, é, em 2022 já os oito primeiros colocados recebiam Ponto. Mas querendo ou não era um risco que você corria ali numa prova curta de sábado para o GP de domingo, sendo que GP de domingo é a prova que vale mais pontos e é, querendo ou não, a prova principal. Então o Verstappen ele disse que não fazia muito sentido correr esse risco e você talvez ter um carro ali com problemas ou mesmo se prejudicar para a corrida de domingo. E na teoria essa ideia da Fórmula 1 em aumentar as corridas sprint até que faz sentido, porque querendo ou não, de 2021 para 2022, como eu disse, já aumentou o número de pontos e agora vai aumentar o número de corridas. Mais pontos, mais corridas, mais oportunidades teoricamente para os pilotos, serão mais pontos em jogo ao longo do ano, então para um piloto ou outro, para uma equipe ou outra, talvez seja interessante. Mas fato é que Interlagos, nesses últimos dois anos, foi a única pista que se repetiu, e segundo o Ross Brown, né, que é diretor esportivo da Fórmula 1, é uma pista aí que sempre vai estar entre as escolhas da Fórmula 1 para receber esse formato, né? Acho que por isso que a gente é tão saudoso com Interlagos. Quando pergunta, né, mas por que funciona? Porque em é uma pista que pede muitas coisas que a gente gosta de ver num piloto. Pede técnica, pede cuidado, pede rapidez, pede que o piloto esteja atento não só também com o que acontece na pista, mas que as equipes também estejam de olho no clima, estejam de olho também no acerto do carro, porque é uma pista que exige muito, por exemplo, em relação à altitude, mas também em relação ao desgaste, dependendo do clima. Então, eu diria que Interlagos é uma pista técnica traiçoeira, mas também uma das minhas preferidas por, justamente, sempre entregar espetáculos. E, por enquanto, a meu ver, onde mais funcionou, onde realmente a gente teve uma emoção que, teoricamente, estava ali no objetivo da Fórmula 1, foi em Interlagos, né? A ver como tudo isso vai rolar aí pro futuro, né, para 2023, 2024. Acho que a Fórmula 1 só tende a aumentar esse formato, até a MotoGP ali vai ter esse formato em 2023. Mas só pra finalizar, além de Interlagos, né, a Fórmula 1 em 2023 vai passar também por Azerbaijão, Bélgica, Qatar, Estados Unidos e Áustria. A Áustria é uma pista rápida, né? Então uma pista que teoricamente estaria aí nas exigências da Fórmula 1. Por quê? Porque de acordo com a categoria, a seleção das praças foi resultado de uma pesquisa com as pistas mais adequadas ao formato, incluindo oportunidades de ultrapassagem, corridas apertadas e setores de alta velocidade para garantir a competitividade na ação de pista em todos os três dias do fim de semana do GP. Então, Fórmula 1 com todas as esperanças que sim, as corridas sprint agora dobradas vão funcionar em 2023. Acho que temos pistas legais, acho que talvez possamos aí ter corridas interessantes, a ver também como será o desenvolvimento e desempenho dos carros, equipes e pilotos em 2023, mas fato é que todo mundo aí quer emoção, inclusive e muito a Fórmula 1, a ver como tudo isso vai rolar nesta temporada. Mas me diz você, você gosta das corridas sprint e acha que Interlagos deve sempre estar entre as escolhidas? Deixa aí nos comentários, tá bom?